Sofrimento múltiplo Paralítico Paraná não aceita Nós aí de novo Por que, que eu Não tenho bons relacionamentos com as pessoas E também afasto todo mundo de mim eu Já preciso perguntar pra porra da pessoa não é a boa resposta a essa, né? Desculpa aí, gente. Bom. As pessoas são essencialmente egoístas. E o egoísmo faz das pessoas seres que buscam benefícios. Benefícios podem ser caracterizados como benefícios... Emocionais, benefícios prazerosos, benefícios sociais. Mas normalmente são benefícios de representação social. Se você é uma pessoa influente é porque você é uma pessoa que tem muito a oferecer socialmente como o Brasil é um país pobre normalmente se dá muito valor a condições materiais e condições econômicas então se você tem um bom condicionamento econômico seu círculo de amizades é considerado de nível e você é ouvido é basicamente isso isso aí é uma merda isso aí é uma bosta um... Problema social generalizado baseado em uma pirâmide socioeconômica disfuncional para o desenvolvimento psicológico e acadêmico das pessoas. Isso aí, é, vou, vou viver, existir, des me desintegrar criticando esse sistema. Como, como ir contra a Maré? Se você chegou aqui para me ouvir, é porque você não pensa igual esse sistema é literalmente sendo alguém que contribui socialmente, sendo autêntico. Que você brilha independente do que você tem e do que você é. E se você brilha, você vai favorecer à realidade e ao realismo uma descrição de uma conduta moral e ética e baseada em valores e virtudes humanas e filosóficas. Se você faz isso, se você busca o caminho da filosofia, o caminho do conhecimento, o caminho do esclarecimento, você se arma diante de qualquer paradoxo comportamental baseado em dissociação e falta sobre os pilares da sociedade pós-pós-moderna como se encontram atualmente. Então você pode ser livre, você é livre e você se coloca como um ser livre pensante. Isso já vai te trazer inúmeros benefícios. E quando você menos esperar, você já vai estar no meio dos seres que são considerados, seres considerados aonde você mora, aonde você reside. Seres ouvidos, seres respeitados, independente da condição econômica e da condição social ou dessa pirâmide social. Você não precisa ter o mesmo carro, o mesmo resultado, as mesmas condições. Mas mudando sua conduta, como você precisa representar uma conduta melhor, você também terá essas condições, porque através dessa boa conduta você será um exemplo diferenciado e não vai retroalimentar esse sistema de dissociação, preconceito e discriminação independente do grupo que você faça parte. Então é por isso aí que você não é reconhecido e porque você não é visto como alguém bem quisto e afasta as pessoas, e provavelmente você não preenche esses pré-requisitos. Talvez você também possa ter alguma patologia comportamental, onde você provavelmente manipula as pessoas inconscientemente, se vitimiza e tenta se colocar no papel de vítima, buscando extremos comportamentais para manter as pessoas sob seu controle devido à sua insegurança. Já tratamos sobre isso no canal. Existem inúmeros vídeos que tratam sobre esse tema no nosso canal de estudos metafísicos. E se você ouviu isso, mas mesmo assim se incomoda e não deseja mais esclarecimentos, nos procure. Qualquer dúvida, toma aí. Beijo na bunda.